Boa noite a todos, meu nome é Selene, vou fazer a preleção dessa noite Desencarnação, como lidar com a morte e o luto Mas antes, convido vocês a fechar os olhos Inspirar e expirar profundamente Deixando, deixando que essa música que ouvimos possa penetrar dentro da nossa alma do nosso ser, deixando para trás as dificuldades do dia, as preocupações, as nossas expectativas para a noite que uh, ainda iremos vivenciar. Assim, vamos primeiramente cumprimentando nosso anjo de guarda esse nosso amigo que está ao nosso lado que sempre nos protege, sempre nos intui nos diferentes momentos que passamos em nossas, em nossas vidas vamos sentir a sua vibração, o seu abraço fraterno e carinhoso a nos envolver nesse momento assim mais focados, possamos então colocar em nossa mente a figura de Maria, nossa mãe querida e abnegada, que como mãe nos entende, nos pega na mão, nos carrega no colo, nos momentos de dificuldade e como mãe também se alegra com as nossas vitórias e as nossas conquistas. Coloquemos agora em nossa mente a figura de Jesus, nosso irmão, que permitiu que nós estivéssemos aqui, que permitiu com o seu sacrifício na cruz, nos mostrar diferentes caminhos para podermos evoluir seguindo o seu exemplo acima de tudo, as suas palavras e os seus ensinamentos. Assim então, com Maria e com Jesus, possamos dirigir os nossos pensamentos ao, a Deus, que nos concedeu a vida, que nos concede diariamente a oportunidade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 Uh, deixar a carne. Né? Vamos começar a procurar entender uh, o significado da palavra. Então a gente tem um corpo físico dentro do qual é, habita dentro da gente, né? a nossa alma, como alguns dizem, mas na verdade o, o espírito que permite, né? o nosso corpo físico permite que a gente evolua, que a gente se torne um ser melhor do que aquele que a gente uh, se prontificou quando a gente nasceu, né? Quando a gente terminar a nossa jornada, é por meio do corpo físico que a gente vai conseguir uh, evoluir, né? Porque ele vai permitir que a gente, quando eu, quando eu digo corpo físico, né? A nossa inteligência, as nossas experiências vão permitir que a gente evolua e que a gente dê um passinho na escada uh, da evolução. né? E se a gente imaginasse uma escada daqui do chão até lá, uh, o céu, vamos pensar assim, né? como tem no, no livro da, da escola de aprendizes, essa escada uh, a gente vai... Só que a gente é um pouco teimoso, né? então a gente dá assim, passinhos curtinhos. Né? Às vezes a gente volta, às vezes... um um para trás, voltar para trás a gente não volta, mas a gente fica paradinho ali no lugar muito tempo, né? Mas, enfim, a gente tem a oportunidade, nesta vida e nas demais que a gente for ter, de evoluir, né? Porque esse é o nosso propósito aqui na Terra. A, a vida da gente, se a gente pensar, né? Ela é feita de ciclos. A gente nasceu, a gente cresceu... Né, se desenvolveu, tá adulto, vai ficar, eu no caso já tô idosa, né? Uh, fica velho e depois vai chegar uma hora que é a hora da gente partir, né? Partir para uma outra, o corpo físico vai ficar aqui, isso que é importante a gente entender. Esse corpo físico que me ajudou nesse, nessa caminhada evolutiva vai ficar aqui. Mas o, vamos dizer assim, o corpo espiritual que habita esse corpo físico vai partir, continuar, vai se libertar, vamos dizer assim, né? E vai continuar a sua jornada numa outra uh, dimensão. Para que para que possa de novo, né, voltar aqui para reencarnar de novo, né, através nascendo, crescendo, evoluindo, morrendo. É um ciclo, né? A morte é uma parte desse ciclo que permite que a gente continue a nossa evolução. Como eu falei, a morte ela, ela é a libertação do corpo que está aqui dentro, né? esse corpo espiritual, da nossa alma, digamos assim, né? seria na verdade o espírito, o nosso espírito. Ele vai se libertar desse corpo físico e seguir em outras dimensões, para outras lições, para outras experiências. Né? Se a gente pensar, né, só que quando a gente fala em morte, ah, muitas pessoas, muitos têm medo, alguns se assustam né, com a ideia. Quando a gente entra nos 60, como eu, por exemplo, quando a gente faz assim, uma daqui 10 anos, onde estarei? A gente vê, mas será que eu vou estar nessa dimensão daqui a 10 anos, né? Uh, então, a gente vai vendo que a vida, ela é, assim, uh, muito efêmera, né? Ela é, passa como um sopro. Daí a importância de a gente aproveitar todas as aprendizagens, todas as experiências como uma forma de aprendizagem, para que a gente possa ir evoluindo e, dessa maneira, quando a gente chegar o momento da gente, da, da nossa partida aqui desse plano, a gente uh, ter conseguido galgar, assim, um, um degrauzinho, dois de, degrauzinhos dessa uh, escala evolutiva. A vida da gente, né, a gente precisa da matéria, mas quando a gente é muito preso à matéria, quando, a gente, quando aconteceu o momento desse, da gente deixar a carne se libertar dessa carne, né, de, de, dessa matéria aqui, a gente, vai, a gente, enquanto espírito, vai sofrer, porque a gente é muito materialista, aqueles que são muito materialistas, né, aqueles nós todos, né, <risos> digamos assim, a grande maioria de nós, vai sofrer muito. Porém, a ideia aqui é a gente pensar um pouquinho no luto, a gente pensar naquelas pessoas, acho que todos nós que estamos aqui, já enfrentamos a morte de alguma pessoa muito querida. Seja um amigo, seja nossa mãe, seja o nosso pai, um irmão, um filho, muitas vezes, né? E a maneira como cada um uh, trabalha esse, esse luto, trabalha essa separação, é de cada um e depende da concepção que cada um tem da morte da concepção que cada um tem da vida futura né o, o chico tem um livro que se chama e a vida continua né ele mostra essa todos os livros ele mostra isso mas esse em particular ele o título já é bastante sugestivo que mostra que a vida continua né? nessa outra dimensão e continua em evolução e acima de tudo em aprendizagens. Mas vai depender se a gente vai querer, né? Se a gente vai querer continuar aprendendo. Porque às vezes aqui na Terra a gente é muito turrão, a gente não entende a mensagem, né? como uma mãe falou um dia desses aqui lá na escola, ó, o universo já tinha falado para ele que não podia fazer isso, mas ele não escutou a mensagem. E a gente é como a criança, hum, insiste em não entender e não ouvir a, as mensagens que Deus nos mostra. Bem, mas vamos pensar nos que ficaram. Uh, se a gente uh, enfrentou a morte é a separação que é momentânea de algum ente muito querido. Como eu disse, cada um uh, enfrenta de uma maneira. Uh, pesquisando aqui um, um, uma psicóloga, eu acabei não anotando o nome dela, era Rose, é uma americana, Rose, não me lembro o sobrenome, e ela fala que a gente enfrenta sete fases do luto, que são a saudade, a tristeza, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, enfim, a aceitação. Então, não necessariamente, ela coloca, que não necessariamente nessa ordem. O luto é um sentimento que a gente precisa respeitar. E quando, olha, se a gente quiser ser um pouquinho mais metafórico e pensar assim uh, nos relacionamentos da vida da gente nos ciclos da vida da gente que se encerram. Né? Às vezes é um emprego que acaba, é um relacionamento que acaba, né? é o filho que está indo morar em outro lugar, é o filho que casou. Uh, são ciclos da vida da gente. Né? Tinha um amigo, o, o Salim, ele sempre fala assim, a vida é feita de ciclos. E a gente tem que aprender a, a entender e encerrar cada ciclo para evoluir no seguinte. É a mesma coisa... Da morte, né? Então a gente tem que entender. A gente que fica, a gente precisa entender que foi uma libertação, né? Uma libertação. A morte é uma libertação. Então, como que eu vou? Eu vou passar por tudo isso, certo? Eu vou sentir saudade, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir raiva. Até que vai chegar uma hora que eu vou aceitar a, a, a, essa partida, né? Porque é também um um momento que a gente vai chegar uma hora que a gente vai se encontrar com essas pessoas que partiram não agora mas vai chegar uma hora que a gente vai encontrar é como se eles tivessem ido fazer uma viagem para outro continente e uma hora a gente vai conseguir ter a nossa passagem e ir lá para esse outro continente e encontrar com eles é a mesma coisa em relação à morte a gente precisa entender que é um, um que foi uma coisa necessária, porque isso também depende, como eu falei anteriormente, né? Da nossa concepção e de morte, né? E de vida futura dessa vida que continua no capítulo 2 do Evangelho uh, segundo o Espiritismo, né? O meu reino não é desse mundo. Ele fala, no item 5, a ideia da, da vida futura, então ele fala assim.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 Uma coisa para gente, a gente refletir, porque às vezes a gente acha que a gente é uma pessoa de muita fé, e na hora que a gente é uma pessoa de muita fé, na hora que está tudo certo, na hora que tem algum problema, é aí que a gente vai refletir se a gente é mesmo, se a gente tem a fé. E aí ele fala assim, ah, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida,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 deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação pela qual entro exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz então se eu realmente sou uma pessoa de fé e acredito, né, se o meu pensamento está focado na vida espiritual se o meu pensamento está focado na vida espiritual eu sei que eu tenho que trabalhar o perdão, eu tenho que trabalhar o desprendimento, eu tenho que trabalhar a minha reforma íntima. né uh, Não significa que eu vou ser como São Francisco no sentido de não querer a, as roupas e não querer um lugar confortável. Não é nada disso, certo? É a maneira como eu encaro essas coisas materiais que eu tenho, que às vezes eu gosto, né que, que eu gosto, como que eu me prendo a elas? Porque se eu estiver muito presa a elas, eu não vou aceitar a partida do outro. Eu não vou aceitar os finais de ciclo da nossa vida. Eu não vou aceitar que o meu casamento acabou, que não era mais para ser mesmo, que uma outra coisa melhor está me esperando. Eu não vou aceitar que o meu filho tem que viver a vida dele lá para frente sem, eu, sem estar junto comigo, né? Então, e eu não vou aceitar a partida da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha, uh, do meu marido, da minha mulher. Uh, isso que faz a diferença, que a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar. Como eu encaro a minha vida atual aqui na Terra? Como é a minha fé? Porque quando eu acreditar realmente, vamos supor, que... Uma pessoa que eu amo muito partiu e que não era, mesmo às vezes quando a pessoa já está debilitada e muitas vezes o meu, o, meu, o meu egoísmo, o meu orgulho, vamos dizer assim, é tanto que eu não permito que ela vá embora. Eu fico com o meu pensamento segurando ela aqui. né Eu não permito que ela se liberte. Acho que todo mundo já deve ter visto algum ó, ou vivenciado, né? que a pessoa está lá no leito de morte, ela não consegue ir embora porque às vezes ou é a mãe ou é a filha ou é o marido ou é a mulher que está preso ali ele não consegue partir, né? Que, uh, porém, né, eu preciso aprender a, a, me libertar, a me libertar desses pensamentos. É dessa maneira que eu vou encarar. Então, se eu, se eu encaro a, eu tenho o meu pensamento lá no, no futuro, né, lá na vida futura, no sentido da vida espiritual, que continua após a morte, eu vou encarar de uma maneira mais tranquila, se é, que assim pode-se dizer, o luto. Né? Um, uma, um outro item que eu coloquei ali depois para vocês quem tiver o livro dos espíritos, ou mesmo procurar na internet, só colocar a questão 936 que vocês vão achar, né que ele fala o seguinte como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem, porque também a maneira como eu estou encarando o, meu luto, o luto daquela pessoa que partiu é, eu vou afetar esse espírito na outra existência. Acho que todo mundo que está aqui já ouviu algo assim. né? Há aquela mãe que continua arrumando o prato na mesa para o filho ou para o marido, é, não desmanchou o quarto, não deu a, as roupas e fica ali cultuando aquele espaço, esperando a volta que não vai acontecer fisicamente. Mas dessa maneira o que eu estou fazendo eu estou segurando, né, o espírito não consegue uh, seguir a jornada dele, se libertar da jornada da, da, da, da última encarnação. E aí, o que Kardec nos coloca: né, o Espírito da Verdade nos coloca. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amaram, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente. Porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Então, uma outra forma, uma outra coisa que eu preciso pensar é esse fato. Uh, que eu vou estar tá prejudicando também o, esse meu amor, essa pessoa, o seja quem for a minha relação com ela né, nessa partida, né? E nesse, nesse, nessa explicação dessa questão, ele fala assim, a doutrina espírita, pelas provas patentes que dá da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles que amamos, da continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos faculta manter com eles, nos oferece uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o espiritismo não há mais solidão, mais abandono, porquanto o homem mais isolado tem sempre amigos perto de si com os quais pode conversar. Uh, então, a gente refletir nesse sentido. Então, eu cuidar eu viver o luto, né? viver essa ruptura, essa dor que eu estou sentindo, respeitando e uh, passando pelas fases necessárias, mas acima de tudo, sabendo que Deus fez o melhor. Se ele permitiu, como a gente sempre fala aqui em todas as preleções, se ele permitiu que essa separação acontecesse, ele permitiu, porque isso era o melhor para cada um. Para quem partiu e para quem ficou. Vai caber a nós que ficamos, refletir sobre as condições que nós uh, estamos no momento, né? no sentido de uh, eu aceitar a situação, e principalmente, né, me desapegar desse momento e focar lá na frente que uma hora eu vou conseguir, eu vou encontrar com essa pessoa. Buscar as forças no evangelho, na prática do evangelho do lar, que a gente sempre fala aqui, mas no evangelho, né, ocupar o nosso tempo com outras coisas de maneira que a gente entenda e aproveite nas lembranças, quando lembrar, lembrar dos bons momentos. Por isso também que nos deixa uma outra lição, né? Para a gente aproveitar o momento com a pessoa, porque depois que a mãe da gente partiu, o pai partiu... não adianta a gente escrever nas redes sociais o quanto a gente amava... o quanto ele era bonzinho, era boazinha... mas, pessoalmente, eu não consegui fazer isso... porque até porque ele não vai ler nas redes sociais, né? Uh, então, a gente precisa mandar a mensagem... com o nosso pensamento, com o nosso amor... mas, acima de tudo, enquanto está vivo a gente fazer o melhor que a gente pode. Desconectar da rede social e conectar com a pessoa presente. Né? Seja ela mais nova, seja ela mais velha. Porque a, a, se a gente pensar no ciclo da, da nossa existência, da vida, normalmente são as pessoas mais velhas que partem primeiro. Mas a gente vê jovens, a gente vê crianças e a gente percebe que aí a, a, a gente não consegue lidar com aquela situação, né? E é importante a gente saber aproveitar -se o tempo que a gente teve ali com ele da melhor forma possível. O ano está terminando, né? A gente, um ciclo, né? 2022 vai morrer, né? Vamos dizer assim. E, e a gente vai deixar para trás tudo que a, aconteceu de negativo, e trazer as coisas boas para começar um 2023 iluminado. Mesmo diante das dificuldades. E a gente aproveitar o momento presente, porque o presente é um presente mesmo, como o nome diz, né? Com cada uma das pessoas que estão, porque a gente não sabe se amanhã eles vão estar ao nosso lado ou se a gente vai também estar do lado deles, porque a gente também pode ir embora, né? Uh, então aproveitar, não deixar aquele telefonema, aquele ou ir na casa da pessoa uh, para amanhã, porque pode não ter o amanhã. Uh, isso eu tenho, eu aprendi isso. O meu pai, eu da, um, ele morava numa chácara e eu era trabalhava numa escola em frente à chácara eu saí daquele dia tão cansada lá era sete horas da noite, tinha terminado uma reunião de paz o dia inteiro reunião... estava destruída, eu falei assim, ah, eu vou atravessar aqui vou lá no meu pai, falei, não, não vou, estou muito cansada Aí depois eu chego em casa, eu ligo mas eu cheguei em casa, não deu tempo Ah, eu tomei banho, desmaiei na cama amanhã eu falo infelizmente no amanhã ele sofreu um acidente de carro e ele uh, partiu e eu não pude conversar com ele naquele dia durante muito tempo isso me Pegou muito, mas também aprendi a me perdoar e aprendi a lição que eu tenho que fazer o quê? Que é aproveitar a presença da pessoa enquanto ela está por ali. Então, esse é a última prelição deste ano que eu faço, né? Hum, gostaria de agradecer as muitas oportunidades que essa casa me dá, porque cada vez que a gente ver um tema, mesmo que a gente já tenha falado sobre ele, é uma oportunidade da gente refletir também, antes de falar para as pessoas a gente está falando para a gente, que fala aqui na frente. Uh, eu gostaria de agradecer e gostaria de desejar a todos né, um ano maravilhoso, um Natal verdadeiro, que a gente possa ter Jesus no nosso coração todos os dias, em todos os momentos, principalmente diante das dificuldades e que a gente possa olhar lá dentro da gente e ver o que a gente pode mudar na nossa ideia de morte, de vida, de desprendimento, de perdão e colocar lá como meta para 2023 não, para já mesmo, né? para agora, uh, dezembro ainda já dá para começar as mudanças, as faxinas, que, como a gente faz na casa da gente, fazendo a gente, né? Enfim, desejo a vocês tudo de maravilhoso, muitas bênçãos, muitas luzes, que seja realmente uma passagem de ano maravilhosa e um 2023 cheio de aprendizagens, esperando poder continuar aqui nas terças-feiras e sábados com vocês. Muitíssimo obrigada. E vamos então fechar os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece. De encerramento, vamos então fazer esse exercício de nos focar nesse momento. Vamos imaginar que uma luz colorida da nossa cor preferida está nesse momento saindo do nosso coração e se encontrando aqui no centro dessa sala. Se juntando todas as luzes num feixe maravilhoso, um feixe muito potente, muito iluminado. E vamos levá-la aos nossos lares, iluminando cada pontinho, iluminando cada pessoa que lá está ou estará ainda durante esta semana. Vamos levar esta luz aos nossos locais de trabalho para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho com amor, com a verdade e com a justiça. Vamos levar essa luz aos asilos, aos leprosários, às cadeias, aos hospitais, a todos aqueles irmãos, aos orfanatos a todos aqueles nossos irmãos que necessitam de amparo, necessitam de amor, necessitam de cura para o corpo físico e para o corpo espiritual. Com essa luz, vamos levá-la também com o nosso pensamento a todos os nossos governantes, para que possam, governar com equidade e com justiça. Vamos levar essa luz aos pontos da terra onde a guerra e a doença estão presentes. E vamos trazê-la de volta, iluminando novamente esse ambiente. E que nós possamos nos banhar nessa luz e sairmos daqui fortalecidos no nosso propósito de nos tornar pessoas melhores, de sermos felizes, de estudarmos a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus e principalmente de praticar o exemplo e o amor que ele nos trouxe. Que assim seja. Muito obrigada.